Assim, a gente define a água como bem maior, a água, a natureza, a terra. A gente não tem o hábito de usar veneno, de usar defensivo, a gente não usa nada disso. A água é que criou, cria a potência de tudo quanto é frutos que a terra produz. A, a terra sem água, só milagre de Deus para produzir. Ou oh, a tristeza, minha. A tristeza que era aqui pertinho, aí pescava aqui pertinho mesmo. Lavava roupa, fazia tudo aí no rio. E hoje em dia, eu, nem lá debaixo eu desci mais. Tudo sei, que você chega nem parece que era. Acabou tudo. Moça, é, é muita terra que isso a gente tá, é muito morro que isso a gente está comprando. É, é pedra, muito, porque em dia só tem pedra. A água era na nascente na em cima. E aí, quando chovia, a água descia aqui para todo mundo. As comunidades rurais, elas dependem dessa água para sobrevivência. Né? São comunidades que, que já sofrem com as consequências da, da mudança climática. É, é, é consenso que todo mundo fala que antigamente chovia mais aqui na Chapada de Diamantina. E é uma caixa d'água que está praticamente secando. E com a caixa, com a água, com menos água e mais demanda do agronegócio as comunidades acabam ficando com pouca água. A água é um, é um sinônimo de amor.